Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E eu estou fazendo esse vídeo e que eu quero te dar um alerta aí A você que é, trabalha com o YouTube e trabalha com vídeos, né? É, tem canal de nicho, tem canal autoridade, enfim é, Eu preciso te dar um alerta, tá bom? E acredito que esse alerta seja importante é, na medida em que você não seja prejudicado, tá bom? Então, é, fica comigo até o final, tá? Que eu vou, nós vamos destrinchar, destrinchar este assunto, beleza? E, mas antes, eu quero te pedir que se você ainda não é inscrito, é, você possa se inscrever, compartilhar com seus amigos, pois o conteúdo pode, hoje será importante para eles também, e lógico, como você já vai gostar desse vídeo, então deixa seu like, tá bom? E lembrando que se você quer aprender a criar canais de nicho, canais de games, canais de entretenimento, canais de jogos, enfim, um monte de canais e posicioná-los de maneira correta, de maneira eficaz, então eu quero te recomendar o curso ranqueamento de vídeos do Erivelto, o pulo do gato, tá? Então eu vou deixar aqui ó, o primeiro link aqui na descrição, beleza? Bom, seguinte, é, nos, nas últimas semanas, precisamente é, na semana passada, é, eu estava vendo um vídeo a respeito de um um rapaz que eu não vou falar o nome, mas que eu acho o trabalho dele muito legal, porque ele dá muita dica legal. Mas eu acho aí que ele, no caso aí, eu acho que ele pisou na bola É... eu vou falar o porquê Porque é o seguinte, é... ele ensinando a fazer um canal de... canal de filmes, tá? para promover produtos É... e eu, aqui eu, eu preciso... esse é o alerta que eu queria fazer Porque o que acontece... é infelizmente, né? Infelizmente, mas só que é, existe uma coisa chamada direitos autorais e pouca gente, então é, existe uma coisa chamada direitos autorais que poucas pessoas respeitam isso. O que acontece? Se você pegar um vídeo é, no YouTube e aquele vídeo for protegido ou ele tá é, ele for é, que ele ganha AdSense né Google AdSense ele, ele é protegido por uma criptografia e muito provavelmente se você copiar esse vídeo pô, no seu canal você vai tomar um strike por causa dos direitos autorais e a mesma coisa funciona com filmes uh, com games com jo com jogos de futebol basquete vôlei enfim qualquer tipo de atividade que seja remunerada no esporte, pois as empresas elas pagam é, para que para transmitir, né? Então se ela paga para transmitir, ela tem o direito de exclusividade. Isso no caso de jogos do esporte. Mas no caso de filmes, é, a distribuição ela é feita de maneira global é, e muitas vezes a produtora, produtoras grandes, também pagam Pra, pra, pra ter os direitos autorais daquela obra E isso é, isso é, o, que, esse é o que move o mundo E se você utilizar é, ou a obra inteira Ou partes dela é, em benefício Ou você paga o direito autoral Ou então você vai, é, vai tomar um strike No caso do YouTube Ou de qualquer outro é, serviço aí de... de... Que transmita vídeos Pode ser o Dailymotion Enfim, é, Facebook né? Você vai tomar um strike Por quê? Por causa dos direitos Eles vão cobrar os direitos Embora que direitos autorais Exista é, um, Alguns termos, né? Onde você pode utilizar determinada música Mas não pode usar determinada imagem Mesmo assim, tá? O Youtube, ele vai preservar ele Vai se preservar de tomar strike de, de tomar de tomar um processo da, é, de uma produtora grande por você estar utilizando então ele vai se preservar ele vai tirar o vídeo seu do ar vai tirar o seu canal e se você estiver fazendo promovendo algum produto fazendo alguma venda utilizando aquele aquele é, aquele filme o vídeo ou game alguma coisa assim, é, você vai é, queimar a sua conta literalmente, tá? Então é, eu posso te dar um alerta aqui. É, se você estiver começando com o YouTube, é, fazendo vídeos para promover produtos, faça um canal de nicho, faça pesquisas, é, procura utilizar, é, evitar de usar imagens e trechos de vídeos protegidos, né? Faça um trabalho correto que você não vai ter problemas, tá? Mas se você quiser fazer é, mutretas, né? Ah, eu vou fazer o jeitinho, vou fazer o jeitinho disso que dá para fazer. Tem que... Faz, faça a coisa corretamente, tá? Se você agir corretamente, você não vai ter problema, tá? Isso é um alerta que eu queria te dar, caso você esteja começando ou pensando em, em trabalhar com vídeos no YouTube, ou já trabalha, tá? Cuidado com as... com as... o que... Cuidado com os vídeos, tá? Que as pessoas... Vídeos e estratégias, tá? Estratégias mirabolantes. Faça o simples. O simples é o que vende, é o que funciona. Tá bom? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá seu like. Inscreva aí e compartilhe, tá bom? Se quiser conhecer o curso ranqueamento de vídeos do Erivelto, Pulo do Gato. É o primeiro link na descrição. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Valeu!